Será que por ter... Será que agora que eu ativei... Será que agora que eu ativei... A parada, ele sai? Eventualmente ele tem que des desistir. Dois fósforos ainda. Dois fósforos. Mano, facilmente se resolveria num pulinho de dois metros ali. Um pulinho, um pulinho na varanda. Tipo, pula. Pula da varanda. Luna Cielo se fosse o Sérgio...